No sistema AgroSilvio Pastoril, o produtor de leite pode ter várias outras vantagens comerciais, com aproveitamento de frutas, de madeira e pastagem. O sistema AgroSilvio Pastoril é um tipo de integração lavoura-pecuária-floresta, só que 100% orgânico, o que também garante um leite 100% orgânico. Funciona assim. No mesmo espaço, o produtor pode plantar milho e depois pastagem como o capim elefante. O milho vira silagem para a criação de novilhas e gado de leite como o gir. Nas bordas estão plantados eucaliptos para sombra e lenha e árvores nativas como o oiti que mantém a umidade do solo e o genipapo do qual sai um belo licor. O maracujá do cerrado e a banana fazem cerca-viva. Todos os produtos podem ser vendidos, aumentando os ganhos da propriedade. Financeiramente, a produção vegetal diversificada junto com a produção animal diversifica a renda do produtor e ao mesmo tempo é, faz com que ele tenha uma maior é, renda ao longo do ano. O sistema foi feito em conjunto com pequenos produtores do Centro-Oeste, para impulsionar a agricultura familiar. O leite 100% orgânico pode ser vendido a R$ 4,00 o litro pelo produtor, enquanto o convencional sai em média R$ 1,00. Para o consumidor final, chega a uma média de R$ 8,00. Cada R$ um real investido pelo produtor para montar uma área dessa, ele tem um retorno de duas vezes e meia. Ou seja, cada R$ um real investido, ele recupera R$ 2,50 é, após a, a, a colheita e a, o manejo e a produção dos animais. O sistema foi pensado na agricultura familiar e pode ser implantado em outras regiões do país. Hoje são cerca de 30 produtores no Brasil. Mais informações podem ser obtidas com a Embrapa Cerrado.